Eu quero saber sobre a história da noivinha do Aristides. E é óbvio que eu não vou pedir para a senhora comentar sobre a noivinha do Aristides, mas a pergunta que me veio, e eu imagino que para muita gente também, é a seguinte, não pode mais xingar o presidente? Não pode mais fazer uma gracinha com o presidente? Ou seja, você não pode desagradar o presidente com o que você fala? né? É, eu acho que é uma questão muito... muito é, importante e um momento, talvez, propício para a gente discutir isso, porque vale não só para o presidente, no meu entender, como para políticos. né A gente sabe que a fama dos políticos é das piores, então tem muita gente aí que sente vontade e xinga mesmo nas redes sociais, pessoalmente, né quando vai a algum evento, quando passa, xinga, isso não é de hoje. Agora, o que aconteceu essa semana foi que uma mulher, e acho que muita gente aqui, a maioria deve saber dessa história, é, o presidente estava lá em Resende, é, participando de mais uma, uma formatura de, de cadetes, e ele foi para via viaduta para ficar dando tchau para carro. E numa dessa passou essa senhora, essa mulher, Sim. e gritou, teria gritado, filho da tatatã, e teria falado noivinha do Aristides. O que ela falou, agora ela nega, agora ela nega, mas o fato é, o fato é, o presidente da república teria, ele próprio teria, tudo isso é versão, mandado a Polícia Rodoviária Federal, que estava ali com ele, claro, o presidente da república estava na Via Dutra, dando tchauzinho para carro passar, a Polícia Rodoviária Federal é óbvio que estava ali acompanhando a comitiva do presidente, e ele, Bolsonaro, teria mandado a Polícia Rodoviária Federal, vai lá, e pega aquela mulher que teria chamado de filho da não sei o quê e de noivinha do Aristides. A história da noivinha do Aristides, o Aristides seria um, um, um sargento da época de militar ali do Bolsonaro, seria, teria sido professor de judô dele... No... De onde surgiu essa história, que seria algo mais entre os dois? Aliás, muita gente falando que a esquerda foi muito homofóbica nessas ironias que fez. Então, a senhora veja aí que tem né, todos os casos. Mas, enfim, ela, a, a informação que se tem agora sobre essa mulher é que ela foi lavrado um termo circunstancial, ela foi liberada depois de uh, assumir o compromisso de comparecer em juízo. E ela foi detida nos artigos 140 e 141 do Código Penal sobre o crime de injúria que tem pena de um a três anos e multa e agravamento de um terço se o alvo for o presidente da república ou um chefe de estado estrangeiro. Então, doutor, eu sei inclusive que a senhora tem uma página no uh, Instagram, juíza Carolina Munhoz, certo? É, Isso. juíza Carolina, só. Juíza Carolina. Para quem quiser, arroba Carolina. Ela gravou um vídeo explicando isso, tá? Para quem quiser mais detalhes, mas eu quero fazer essa pergunta. Quer dizer que a gente não pode xingar o presidente, o deputado? Não pode? É isso? Luciana, primeiro, olha, eu até vim conferir aqui, mas a pena de injúria ainda é menor do que você falou. É de um a seis meses de detenção ou multa. Quanto ah. é, quando o presidente, aumenta em um terço. Então, a pena é muito baixa. Seria essa pena que você falou se se aplicasse a Lei de Segurança Nacional. Mas a Lei de Segurança Nacional só se aplica em difamação ou calúnia. E aí, qual que é a diferença? Né? Porque as pessoas confundem muito. Calúnia muito. seria se ela tivesse falado do presidente que ele praticou algum crime. Então, se ela chamasse o presidente de genocida, por exemplo que muita gente fala de ladrão. Doutora, e se ela chamasse de ladrão? Porque é isso que eu estou falando. É calúnia. É político é nesse país nacional, percebe? Aí a pena seria um pouco maior. E difamação é quando você é, ofende a pessoa, mas de uma forma mais ampla. Você ofende a honra objetiva. Então, por exemplo, você vai na internet e ofende, não? pela prática de algum crime, mas de uma forma mais contundente. Quando é injúria é a honra subjetiva da pessoa, por exemplo, eu viro presidente e chamo ele de bobo. Eu e ele ali é uma coisa mais. Então, na realidade, o que está que em questão aí, quando você pergunta? Não pode mais? Essa é uma questão que não é de hoje que se discute. Porque você sempre em direito, muitas vezes nós temos mais de um direito colidindo. É mais de um princípio colidindo. E aí nós sempre vamos ter que analisar o que é mais importante. Nesse caso, nós temos o quê? A honra subjetiva do presidente e temos a democracia. Porque quando você impede as pessoas de darem a sua opinião sobre o presidente, muitos questionam se não colocaríamos em risco a própria democracia, porque é do jogo democrático as pessoas darem a sua opinião sobre os políticos, sobre as figuras públicas. Claro que isso tem que ter um limite. Claro, Não é, há sempre um limite, o um limite do quê? Do razoável, do que a sociedade aceita como razoável. E isso é o que eu falei para você, muda de acordo com a sociedade, de acordo com a história. É, e de acordo com a, com, a, com a circunstância. Um jornalista chamar um político de ladrão é uma coisa. Um Sim. popular, numa manifestação, chamar um político de ladrão é outra coisa, Exato. né Exato, assim como, por exemplo, um juiz no jogo. Ele está acostumado, faz parte até da função dele ser chamado de ladrão. Você já imaginou se um árbitro de futebol fosse juntar todo mundo que chamou ele de ladrão e que estavam caluniando ele? Porque ladrão é roubo, né? Então, quer dizer, Sim. é muito delicado isso. A gente Sim. tem que analisar caso a caso no caso concreto. A questão é, nós temos no nosso ordenamento jurídico alguns crimes que são considerados de menor potencial ofensivo. O que, que significa para quem não é da área? São crimes de pena muito pequena, que o legislador entende o quê? Esses crimes não são graves o suficiente para que eles possam ensejar, por exemplo, uma prisão em flagrante. Né? Esses crimes estão ali na Lei 9.099, de 95, que é do Juizado Especial Civil e Criminal no caso desses crimes com pena menor de um ano, menor de dois anos, é possível, por exemplo, uma transação penal. O Ministério Público pode, em vez de oferecer a denúncia, propor que a pessoa pague algumas cestas básicas, pague uma multa, preste um serviço para a comunidade, pode ser suspensa a ação por um período em que a pessoa cumpra algumas condições. Por quê? Porque são crimes leves, vamos dizer assim. Injúria é um deles, a pena é muito baixa mesmo com o agravante de ser contra o presidente, seria o quê? De três meses a nove meses. Está dentro do juizado, então não cabe prisão em flagrante. Então, o mais correto seria o quê? Se pegasse os dados dessa pessoa, se fosse feita uma ocorrência, que geraria o quê? Um termo circunstanciado, não é nem um boletim de ocorrência, isso não gera um inquérito policial, é um termo circunstanciado, porque é um delito mais leve. A partir daí, a pessoa é chamada, é que ela diga né, se ela se compromete a comparecer a todos os atos do processo ou não. Como ela foi detida, não é, vamos dizer assim? A polícia foi, a chamou, e ela foi até a delegacia de polícia, isso às vezes acontece, pode acontecer ali, da, não só com o presidente, né, alguns delitos de menor potencial ofensivo, pode acontecer, da polícia realmente pegar essa pessoa, o autor desse delito, e levar até a delegacia de polícia. O que que acontece? Essa pessoa, se ela se comprometer a comparecer a todos os atos do processo, não vai ser presa em flagrante. Não tem porquê. Não cabe flagrante nesses casos. Ela é liberada, dispensada, como aconteceu, e a partir daí ela vai ser chamada para uma audiência, se ela for primária, se ela nunca tiver praticado nenhum crime, tiver bons antecedentes, provavelmente o máximo que vai acontecer é uma transação penal. No caso, a, a mulher já está negando que ela fez isso, ou seja, não se tem nem certeza, né? Da Na verdade, ela nega que tenha falado tal do noivinha do Aristides, ah. o filho da não sei o quê, ela confirma, os advogados, no caso, é quem uh, fala em nome dela, uh, confirmam que sim, porque ela é uma profissional da saúde, e ela teria realmente, num desabafo, xingado o presidente ou a mãe do presidente por ser uma profissional da saúde por ter passado momentos é, críticos aí e muita gente sabemos é, imputar ao presidente da República boa parte da tragédia que o Brasil viveu é, com o coronavírus. Então, esse xingamento ela confirma. Agora, é, ela perde a primariedade? Ela deixa de ter os bons antecedentes depois de um termo circunstanciado desse? É, o que acontece é que se ela aceita a transação penal, ela fica um período de tempo sem poder ter direito novamente a esse benefício. Ela não perde. Se ela optar por ser julgada e for condenada, ainda que seja por um mês, aí ela perde. Aí talvez seja interessante a gente trazer aqui, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas já tiveram outras situações parecidas. Né? Com aquele jornalista, o Vila, acho que é Marco Antônio Vila, tanto uhum. o Lula quanto o Bolsonaro chegaram. Aí eles fizeram o quê? Não foi preso em flagrante. Eles fizeram daquele jeito que eu te falei. Eles ofereceram Mas ele tinha... queixa crítica. Mas ele tinha falado o quê, o Vila, que eu não lembro e para quem não lembra? É, uma das vezes, para o Lula, é, ele falou que ele era chefe de quadrilha, ah. entre outras coisas, e para o Bolsonaro, você mostra inclusive de genocida, outras coisas... Tá. Tá. E ambos ofereceram, em momentos diferentes, logicamente, o Lula já não era mais presidente, acho que foi depois. Bolsonaro, eu acho que era, sim. E aí, o que, que aconteceu? Foi oferecida queixa crime, que é o normal. porque esse tipo de delito? O, que, que, o que, que a lei entende? Não é um delito que ofenda ao Estado como um todo, ofende a pessoa. Então, a pessoa é a titular da ação penal, não é o Ministério Público que vai oferecer a ação penal, como geralmente acontece, ele não vai oferecer uma denúncia. A própria pessoa, se quiser, que a pessoa pode entender que tudo bem, eu não me incomodo né de, de ter sido chamado de, de disso que eu fui. Se ela entender que isso foi tão grave, ofendeu seriamente, ela vai oferecer o quê? Uma queixa crime. E nesses dois casos, o que, que se entendeu? Que não era caso de, de ofensa, que a pessoa só estava realmente dando opinião, né, o jornalista, e que isso era importante no Estado Democrático de Direito, para a democracia, e a queixa a crime foi rejeitada em relação ao jornalista. Não sei nesse caso o que vai acontecer. Não, é? não sei é. nem se ele vai insistir. É. Ele tem como, que eu, como eu a disse, queixa. eu acho que um, um caso de jornalista é muito diferente, né? É muito diferente de você, de repente, criar uma ideia de que um popular não pode xingar o presidente mais, não pode xingar de ladrão, não pode chamar de filho da não sei o quê, né uh, que é uma coisa que a gente sempre fez a vida inteira, né? inclusive. Né? Uh, eu lembro de outro caso também do ex-presidente Lula com aquele jornalista estrangeiro, que eu acho que chamou ele de cachaceiro ou alguma coisa do tipo, o presidente queria expulsar ele do país, mas aí a gente estava discutindo outra questão, liberdade de imprensa, até que ponto o jornalista pode falar algo assim, né? e não um popular. É, inclusive, os advogados agora dessa mulher, que teria dito algo sobre a noivinha do Aristides, que isso aí está uma incógnita. Ninguém sabe se disse, se não disse, ninguém sabe por que que disse, né? aliás, o ex-ministro Jarbas Passarinho, coronel, ministro da época da ditadura, disse numa entrevista, anos atrás, que Bolsonaro, quando ia a algum evento, alguma coisa, ele ia passar a noite com os sargentos. Que ele não ficava no clube, no clube militar com os oficiais, que ele preferia ficar com os sargentos, falando de uma maneira, maneira irônica, e reforçando, então, essa ideia, essa história de Aristides e tal. Mas os advogados agora da mulher, eles dizem que não pode-se nem, como é que eles usam o termo aqui? A senhora vai saber melhor do que eu, é, não pode-se nem vincular a expressão filho da não sei o que ao presidente da república, porque ela não falou presidente Bolsonaro, filho da não sei o quê. Ela só gritou lá, filho do não sei o quê. Poderia ser chamado qualquer? qualquer um. Eu já ouvi até em que essa expressão não se refere nem à mãe de ninguém mais, porque já é tão usada que a pessoa já não quer mais ofender a mãe. E outra, outra questão que é importante aí é quando um político fala isso de outro político, né? já que estamos falando de liberdade de expressão. Teve, por exemplo, um caso quando o Bolsonaro também ainda era deputado, e o, acho que Jean Willis, lembra dele? Também era deputado. Claro, claro. Ele deu uma entrevista para um jornal falando muitas coisas sobre o Bolsonaro. Bolsonaro se sentiu ofendido e entrou aí, não foi com a queixa crime, foi com uma ação de indenização por danos morais, alegando isso, que ele teria tido a honra afetada, porque é possível, quando a sua honra é afetada, tem a questão, tem a esfera criminal e tem a cível. Você pode entrar com uma ação de indenização por danos morais, porque abalou né, a sua moral, você ficou muito ofendido, enfim, você é como pode... É como disseram que aconteceu com o Bolsonaro, a história é essa, que diz que o Sim. filho da não sei o que, ele nem ligou. Agora, quando falou da noivinha do Aristides, aí pegou. É isso que o pessoal tá brincando, que ofensa, né? ofensa, que ofensa é essa, né? Enfim, eu não entendo muito bem por que se ofenderia alguém, mas enfim. É, em relação ao dano moral, o, o Bolsonaro entrou com essa ação e foi entendido que a imunidade parlamentar se estenderia até para entrevistas, porque o parlamentar ele é imune em relação ao que ele fala na tribuna, exatamente por conta do que você falou. É necessário para a democracia que haja essa liberdade. Tem alguns parlamentares que até exageram um pouco, é fato. Sim, é claro, que eu falei, claro. que temos que ter um limite. Mas é muito importante para a liberdade, para a democracia, que haja essa possibilidade das pessoas expressarem sua opinião. Claro que até certo ponto, com limite, não é? Mas, claro. não sei se algum limite foi ultrapassado aí. não sei. É, é, essa é, essa é a, é a questão. Bom, é, resumindo, eu vou pedir para o pessoal deixar a opinião aqui para dizer o que, que acha, acha que... É exagero você, um presidente, mandar ir atrás de uma mulher que xingou ele de alguma coisa? E, para fechar, eu acho que, então, o, o que fica aqui resumindo é que, sim, se o político, quem quer que seja ele, não gostar, é um xingamento simples como esse, vamos dizer, vamos colocar assim nos dias de hoje, ou mesmo chamar de ladrão político, pode, sim, provocar, não vou dizer uma prisão, como a senhora já bem esclareceu, não é um crime né, de, de, de gravidade, mas pode sim trazer uma dozinha de cabeça para quem resolver gritar ali no meio, sim. né, xingar algum político. Né? É isso. Se conseguir identificar a pessoa, pode entrar com uma queixa-crime. Que mesmo nesse caso, se o Bolsonaro, por exemplo, entender que... Tudo bem, já foi, já deu um já puxão de orelha, já foi suficiente. E não entrar com a queixa-crime... Acabou, porque precisa, é uma ação penal privada, depende dele, entendeu? Ele ainda é. pode entender que está tudo bem e achar que já foi suficiente. Preocupante, eu né, que ele quis dar, dar um exemplo mesmo, eu acho que é o que você falou. Nem o direito de xingar a gente tem mais, né? Vou te falar, porque olha o que a gente sofre na mão desses políticos, todos sabemos bem, né? E então, nem o direito de xingar a gente tem. A gente pode reclamar. Vamos reclamar em alto nível. Tudo bem também, a gente não vai sair perdendo, não. Talvez seja melhor ainda. Doutora Carolina Nabarro Munhoz, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no A Indignada. Muito esclarecedora a sua fala e fico alerta aí para todo mundo. Obrigada. Se alguém descobriu quem que é a noivinha do Aristides, conta para gente.